Então, galera, isso é algo bastante controverso, né? Porque eu já disse muitas vezes aqui no canal que o Azimuth, ele é inteligente demais para ser do mal, dito pelo próprio Maltronte na série, que ele teve que se contentar com o segundo melhor, que no caso seria o Psicobo, já que em todas as dimensões, o Azimuth seria inteligente demais para ser do mal. A maior mente da galáxia é o Azimuth. Mas não importa em qual dimensão ou linha do tempo, ele é sempre esperto demais para ser mal. Tive que me contentar como o um segundo melhor. E temos umas coisas a analisar aí. Primeiramente, como assim o Psicobus seria o segundo melhor? Sendo que foi confirmado pelo Derek que o albido ele é mais inteligente que o Psicobus. Porque, tipo, o Albido ele criou o Super Omnitrix ali, ele teve os bugs? Teve, mas ele que criou a função evolutiva, as formas supremas, coisa que o Psicobus ele não conseguiu colocar no Nemetrix, por exemplo, tipo, o Nemetrix só teve a função evolutiva por causa que o Albido, ele teve a ligação, ele teve a aliança com o Kaiba, entendeu? Então por isso que teve a função evolutiva ali. E outra coisa é sobre o que o Maltrante falou, dele ser inteligente demais para ser do mal, porque isso pode ser algo subjetivo. O que é subjetividade? É algo caracterizado como algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa, constituindo um tema que cada indivíduo pode interpretar da sua maneira, que é subjetivo, entendeu? Então, o Maltruante, a gente sabe que ele é muito mal, né? O próprio nome dele já nos mostra isso, né? Maltruante. Tanto que ele chegou ao ponto em um universo aí, confirmado pelo Derek White, no caso, o um universo do bem negativo, ele coagiu um sapiens celestial a matar o Azimuth daquela dimensão. Então, por toda essa maleficiência que o Maltruante tem, pode ser que ele vê ali um universo que, mesmo o Asimuth, ele sendo do mal, ele poderia ver aquilo ali como algo bom, entendeu? Por ele ser mal demais, ele não enxergue... O ato do azimute é algo maligno o suficiente para ser considerado do mal. Isso é algo tão subjetivo que o próprio Psicobos fala. Ah, não existe isso de ser inteligente demais para ser do mal, entendeu? De ele mesmo não concordou com a frase do maltronte. Então a gente poderia pensar que o Asimuth tem sim um universo que ele pode ser do mal, mesmo com intenções benignas. Eu vou explicar isso para direitinho aqui. Vamos pensar no melhor cenário possível. Tipo, muita gente fala que os supremos, eles não funcionariam, seriam inúteis se ele fosse pelo melhor cenário possível. Porque a pessoa já pensa assim, ah, melhor cenário possível não quer dizer que eles não sofreram, não teve que... Fazer isso e ser aquilo para evoluir Não tiveram que sobreviver, que se machucar, se superar entendeu? Muita gente pensa logo isso pelo nome melhor cenário possível Só que na própria série do Ben 10, mostra que não é bem assim No episódio Paradoxo, a gente vê ali que o Professor Paradoxo leva o Ben a Gwen e o Kevin, de alguma forma, para a Lua, não sei como é que o Paradoxo faz isso, mas é porque o Paradoxo é o Paradoxo. Aí tinha um outro Paradoxo lá, né, e foi mostrado que a Terra tava toda destruída, assim, por causa que aquilo ali seria resultado deles não, ter deles não ter conseguido parar o monstro temporal, a criatura temporal. Daí o Ben pergunta assim o Paradoxo se ali seria o pior futuro da Terra se eles não tivessem conseguido vencer a criatura temporal o paradoxo fala que não aquilo ali foi o melhor cenário da Terra o melhor futuro para a Terra se eles não tivessem conseguido vencer a criatura temporal então, você trouxe a gente para a pior versão de futuro terrestre não caso eu não detenha a criatura este é o seu melhor futuro possível então nem sempre algo que parece ser positivo é positivo porque parando para pensar o azimute visa a paz sim mas Parando para se lembrar um pouco do clássico, né? A primeira aparição do Azimuth no filme Bem Deve Segredo do Omnitrix A gente vê que o Azimuth, ele não tava ligando pro universo ser destruído E isso foi bem lembrado, viu? Foi lembrado aí pelo Ziro O Ziro, ele é um cara bravo aí, tá? Na animação de Destiny Heroes E ele tem uma fanfic aí, eu vou deixar o link na descrição, beleza? Mas o Ziro me lembrou, né? Que o Azimuth no clássico, ele não tava nem aí, tá ligado? Ah, que o universo se exploda mesmo aí, eles merecem, tá ligado? Tanto que o Asimuth ele só impediu que o Omnitrix destruísse o universo por causa que ele viu algo diferente no Ben. Talvez ele tenha visto que ele poderia sim trazer a paz. E a gente vê isso, né? No decorrer do tempo, com os poucos, o Ben vai conseguindo a confiança do Asimuth para o Asimuth deixar realmente o Omnitrix com ele, ele ser aí, o salvador do universo. Então, por causa que o Asimuth, ele já tinha essa visão assim: que o universo estava ruim, as coisas eram ruins. Por isso que no clássico ele era assim. Só que quando ele conheceu o bem, a gente nota logo que ele mudou. Ele deve ter enxergado no bem ao que ele queria. Como um protetor do universo, para utilizar o Omnitrix para trazer a paz. Que a gente sabe, né? o objetivo do Asimuth é isso: é fazer com que as espécies se entendessem, não tivessem preconceito, racismo umas com as outras. Queria fazer essa união, entendeu? Tanto que ele passou isso para suas criações. O Supremo Omnitrix, através do alto sacrifício genuíno, fez com que os Supremos fossem liberados e tudo mais o fato do Ben aceitar se sacrificar para dar liberdade aos Supremos, aí a Inteligência Artificial do Super Omnitrix reconheceu isso como um alto bondoso, um heróico, assim fazendo com que o Ben não morresse e ainda libertasse ele e os Supremos de dentro do Super Omnitrix. E o próprio caso do Feedback, né? Que o Feedback, ele foi bloqueado do Omnitrix depois que o Maué matou ele para assim, fazer com que o Ben aprendesse a lição, aprendesse, assim, com os erros. Aí, depois de cinco anos, o Ben ter aprendido a lição, ele conseguiu recuperar o DNA do Feedback, se transformar nele novamente, dentro Então, tudo isso, é a visão do Asmuth da paz. É isso que o nosso no primeiro pensador é um pacificador. Mas, vamos lá, aí a gente pensar que existe um universo... O azimuth ele simplesmente é, iria querer que todos fossem do bem, do bem forçadamente, sim, como se fosse o tsukuyomi Infinito, entendeu? tipo, é forçar todo mundo ali a ter um sonho, tá no Genjutsu para sempre, que eles não tinham escolha, não, eles estariam ali e pronto, entendeu? E também algo semelhante com o que o vilgax ele queria que o Ben fizesse, né? Depois lá no final Supremacia, que estava com Ascalon, Supreme Trix e o Poder Diagonal. Aí ele estava coagindo bem a tirar todo o mal da Terra, só que isso ia tirar o livre-arbítrio das pessoas, entendeu? Então o bem ele não fez isso por pensar no próximo. Então o Asimuth, ele faria totalmente o contrário, ele tiraria o livre-arbítrio das pessoas, faria algo, algo assim, uma marca. Eu não sei, o Asimuth poderia fazer várias coisas, né? Para tirar o livre-arbítrio deles, de todos os seres daquele universo que ele estava residindo. Algo bem semelhante aos UVL. Os UVL são formas da Amino que eles são contrários dos UVD, os ultra versão Dark né aqui são os ultra versão Light que a gente tem a Light Energy diferente dos UVD que tem a Dark Energy aí eles são do bem do, demais e eles querem que todo o multiverso lá da amino eles sejam do bem e tudo mais aí o Asimuth teria essa ideia e vamos supor aqui que ele usaria o, o Omnitrix criaria o Omnitrix tivesse o DNA subcelestial se transformasse no alien X e consequentemente não seria Bélicos e Serena, ali seria a fração das personalidades do Asimuth Que a gente né, imagina que obviamente seriam bem inteligentes Daí ele com certeza ele conseguiria convencê-los né, a fazer isso, a tornar todos os seres do universo, do bem Aí você poderia pensar, ah, mas os sapos celestiais eles iriam intervir Sim, mas o Asimuth poderia convencê-los, caso que o Maltrunt conseguiu convencer um sapo celestial a matar o Asimuth lá da dimensão do Negaben Então por que, que o Asimuth não poderia convencer também os sapos celestiais? Aí seria isso, entendeu? Ele ia criar uma paz, só que seria uma paz forçada, por isso que ia ser do mal, entendeu? Mesmo a intenção sendo do bem seria do mal, é um negócio controverso e Seriam apenas carcasas, você seria do bem? Seria, mas não pela sua própria escolha, pela sua vontade, não, seria algo forçado, você estaria sendo controlado, entendeu? Então essa aí seria a versão do que ele for, que ele seria do mal. Entendeu? Por isso que eu disse que o mal ele não enxergaria é, isso como um ato maligno, porque teria intenções benignas de uma certa forma, só que ser do mal ao mesmo tempo. Aí é, é complicado, mas é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!